Temos a sensibilidade e entendemos o que Deus quer fazer através de nós Eu acho que essa é a grande essência da caminhada cristã Adquirir no Espírito Santo e na Palavra de Deus A sensibilidade para que se cumpra em nós o que Deus deseja fazer Segundo o que Ele planejou Ok? Porque às vezes nós vamos nos relacionar com Deus e queremos que ele faça o que nós desejamos, e a Bíblia é bem clara, os planos de Deus não podem ser frustrados, então se os planos de Deus não podem ser frustrados, se prepare para ver os seus, porque entre os seus e os dele, o dele não vai ser frustrado, e você pode ter o seu frustrado, o que você precisa saber, é que ele é, sabe, conhece todas as coisas, e que é o melhor para nós,